Oi pessoas, eu sou a Lívia Leite e este é o Isso Não Cai Na Prova. Se você tá chegando aqui, já sabe, compartilha esse vídeo, talvez, se você gostar dele no final. Mas se você não gostar, não tem problema. Coloca a tag aqui também, por que você não gostou do vídeo, o que você acha que tem que melhorar, o que você acha que tá faltando no vídeo, o que você discorda do que eu ando falando, né? E se você tá chegando pela primeira vez e tá vendo só um vídeo, eu sugiro a você que olhe, por exemplo, a nossa playlist do Maratonando. E aí é só deixar lá e eu vou passar todos os vídeos do canal, inclusive em ordem decrescente. Isso não cai na prova. Oh, yeah! Bom, a gente vai falar hoje sobre ciência humana. No título você deve ter visto né, que ciência humana é uma ciência. Por quê? E, na verdade algumas pessoas começaram a me questionar se aqui no canal que eu faço é ciência. algumas Eu ouvi reclamações, não reclamações, mas observações de algumas pessoas, por exemplo, dizendo que o canal não era um canal de ciência, era um canal de educação, por exemplo. Né? É válido lembrar que para se fazer educação, né, para se falar sobre educação, a gente tem que falar de aprendizagem e é bem verdade, a gente também fala sobre aprendizagem, mas para se pensar a aprendizagem, a gente também tem que pensar ciência, afinal de contas a gente também tem uma área aí que estuda como é o processo de aprendizagem, como uma pessoa consegue aprender, né? admira essas pessoas que conseguem estudar isso, tipo, como que a gente consegue aprender? Então, tem tem ciência envolvida no Isso Não rara a Prova? Tem, tem muita ciência. Né? Eu fico por exemplo, quando eu vejo alguns comentários de vocês, e esses comentários não necessariamente são aqui no, no, né, na internet, às vezes esse comentário não é aqui no YouTube, às vezes esse comentário é lá no Instagram, às vezes esse comentário é pessoalmente, porque boa parte do meu público é um público que às vezes não lembra de comentar ou não gosta e chega em mim e conversa muito mais. E eu, sou muito, assim, eu amo muito isso também, essa característica, eu aceitei essa característica deste canal. Né? E aí algumas pessoas me procuraram, duas ou três pessoas me procuraram para dizer, por exemplo, que o canal tem ciência, mas é uma ciência que não fica nítido para quem está assistindo necessariamente, tipo, por quê? porque eu estou procurando uma linguagem mais fácil e mais acessível e essa ciência que eu estou usando por trás, que essas pessoas conseguiram identificar e que eu acredito ser verdade, porque é esse o objetivo do canal, o nosso objetivo é é falar de ciência, mas não só de ciência, né? Tem horas que eu vou trazer experiência pra cá. Algumas pessoas acham que porque a gente traz experiência para falar de ciência, a gente não tá fazendo ciência e, na verdade, a gente usa a experiência apenas para elucidar o que nós estamos falando e para tornar a linguagem científica uma linguagem mais fácil. Então, sim, óbvio, pra... se você não sabe, eu sou cientista social e, como cientista social, eu analiso muita coisa da sociedade e aí dessas coisas acabam às vezes surgindo os textos do isso não cai na prova. Então a gente acaba falando sobre sociedade, né? A ciência humana. Isso é um problema da ciência humana. A ciência humana acaba falando de sociedade muitas vezes as pessoas acham que elas estão apenas, os cientistas é, da área social, né, as ciências sociais, estão apenas falando conversinha de bar ou dando opiniões, ou muitas vezes as pessoas acham que a gente está doutrinando os outros. Quando, na verdade, a gente tem um método específico, a gente tem conceitos próprios da nossa área, e a gente também tem é, um objeto específico de estudo, cada área das ciências humanas tem um objeto específico de estudo, né? então nós temos... Um rigor científico nós temos nós somos ciência mas ok se tudo bem para mim eu acho muito tranquilo as pessoas dizerem que eu sou vendedora de missanga, né fui mesmo na verdade eu realmente fui vendedora de missangas, né colar de missangas, mas muito antes de fazer ciências sociais o que, que eu tô querendo dizer com isso que a ciência humana ela tem uma característica muito peculiar se comparada à ciência natural e exata, por exemplo. O nosso objeto de estudo é um objeto que pensa e esse objeto questiona. E muitas vezes esse objeto acha que a gente está falando algo da vida dele que não é real. né? Só que nós estamos falando de fato, nós estamos falando de coisas que são mais concretas e, portanto, também mais generalizantes. É, essa semana eu ouvi um comentário de um amigo e eu achei importante a sorte do professor de ciência da natureza, porque o aluno não vai chegar em casa e dizer mãe, o professor estava querendo dizer que eu sou uma briófita, né, então assim, uma briófita, então assim, é muito real, por que, que ele fez esse comentário? Porque na verdade, a ciência da natureza chega lá e ela não tem que explicar porque que ela tá dando aula de ciência da natureza. O cara chega lá e ele dá aula de ciência da natureza e às vezes a gente das ciências humanas precisa ficar explicando o que a gente está fazendo ciência, a gente precisa explicar porque que a gente está explicando aquilo, mas é comum, é porque na verdade nosso próprio objeto de estudo é a sociedade, então as pessoas sentem que a gente está falando tipo, da vida delas e aí elas acham, não, mas a minha vida não é assim, aí elas questionam, é, é próprio da ciência humana ter essa dificuldade, a gente sabe que existe essa dificuldade, mas era mais isso para esclarecer que aqui tem sim ciência, talvez não seja reconhecida por boa parte de vocês, mas esse não é o nosso objetivo. Nosso objetivo é fazer vocês entenderem o nosso conteúdo, entenderem um pouco mais também sobre ciência humana, mas em especial um pouco mais sobre a sua vida. Então eu trago sim ciência humana, às vezes eu não vou eu não vou citar autores ou não vou trazer termos técnicos, porque eu acho que isso distancia muitas vezes do público. O público quer uma linguagem mais acessível. Então eu vou trazer essas análises em alguns que vocês conseguem perceber, alguns de vocês percebem bastante que há análises sociais, mas com uma linguagem que seja uma linguagem mais acessível. Eu realmente quero esse feedback de vocês, por isso que eu fiz esse vídeo, eu quero saber o que vocês acham que a gente fala aqui no canal, vocês sentem que é esse o propósito do canal? Vocês achavam que era algo diferente? Vocês encaram o canal como um outro tipo, uma outra visão? Fala pra mim aí, o que você acha do canal? Né? O que, que você hoje aprende com o canal, o que, que você entendeu do Isso Não Cai Na Prova, como é que ele contribui, porque isso também me ajuda a produzir outros textos. Não tem problema nenhum a gente mudar de orientação aqui no canal desde que seja uma coisa que vocês gostem de assistir, que eu gosto de produzir, que a gente vá trocando essas informações e essas ideias. Então, comenta aqui o que é que vocês acham, se não comentarem aqui já sabem. Me procurem em outros meios e comuniquem a mim o que vocês acham que é o isso não cai na prova. Será que ele é mesmo isso que eu estou repassando ou será que está chegando de uma maneira diferente para vocês? Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Beijo, boa semana, até quarta que vem. E eu estou muito ansiosa para ver as respostas de vocês tchau pessoas e até mais! Ah, Acho que esse vídeo sai antes de uma palestra que a gente vai dar sobre o Isso Não Cai Na Prova e eu tô muito feliz porque a gente vai falar um pouco sobre divulgação científica aqui na internet, como é que funciona e não só sobre divulgação científica, como é fazer o Isso Não Cai Na Prova, um conteúdo um pouco mais estruturado né para essa internet que tá tão, às vezes cheia de Besteira, que também é importante para a vida, mas tem tanto né na internet, então como é produzir esse conteúdo um pouquinho mais estruturado para você aí que está querendo ser uma pessoa que é diferenciada, uma pessoa que gosta de conversar, que gosta de dialogar e principalmente que gosta de aprender sobre aquilo que não está acostumado a ver. Isso não cai na prova, oh yeah!